Neste vídeo mostraremos como iniciar o Farming plc X. Para adquirir uma unidade agrícola, vá ao dashboard da UltimaFarm.com e selecione Farming plc x no canto superior direito da tela. As unidades disponíveis aparecerão automaticamente na guia Farming Units. Observe que, para que a janela de compra de unidades agrícolas esteja disponível, você deve ter uma carga máxima gratuita em sua conta. Além disso, o número de unidades disponíveis para você depende do tamanho de sua carga máxima. Para comprar uma unidade agrícola, basta clicar no botão Comprar na ficha do produto que lhe interessa. Uma janela de pagamento será aberta. Selecione um método de pagamento, conclua a transação e aguarde a confirmação de pagamento. Após efetuar o pagamento, a unidade agrícola começa a funcionar imediatamente. Você pode acompanhar seus resultados na sua conta pessoal na seção Histórico.